E pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do gordinho. Caralho, meu bordão saiu diferente dessa vez. E galera, dessa vez, manos, eu quero mostrar um negócio pra vocês, bizarro. Pelo título do vídeo vocês já viram. Hoje nós vamos fazer uns ataques usando o Go Wipe. Go Wipe que é uma das estratégias. Go Wipe não, eu sou, como eu sou burro, Go Wii. Go -iwi, que é uma das estratégias mais antigas do Clash of Clans que usa Golem. Wizard, que é o mago, e usa Witch, que são as bruxas, e manos, hoje nós vamos fazer esses ataques, mas eu quero mostrar pra vocês esse histórico de batalhas, que mano, se liga, foram dois testes pra fazer esse vídeo, e duas vitórias muito, muito boas, e galera, que Caralho, o deck tá funcionando muito bem, eu vou dizer pra vocês E olha só como que é o deck, só usando tropas que nós temos no Clash of Clans Com exceção do Choque, que na verdade nós podemos interpretar como se fosse o Feitiço de Relâmpago Mas enfim, galera, basicamente o Will é Golem, Mago, Bruxa, básico Aí eu completei, né, porque não dá pra fazer ataque só com três tropas, eu completei com servos, Bárbaros, uma Valkyria, que também são tropas que nós temos no Clash of Clans, e o Coletor de Elixir que nós também temos no Clash of Clans. E, manos, vou fazer um ataque aqui com vocês, mas eu não posso garantir nada, porque vocês sabem que eu sou um cara azarado, e toda vez que eu vou fazer um ataque aqui narrando com vocês, dá merda. Mas funciona da mesma maneira que funciona no Clash of Clans. Coloca o Golem, espera o Golem dar uma chegada, coloca a sua Bruxa, coloca Coloca seu mago e mete o pipoco e dá certo, mano. Deu certo duas vezes consecutivas. Vamos ver se a gente consegue uma terceira vitória. Mas antes eu vou mostrar pra vocês a primeira batalha que eu fiz. Foi contra um cara de nível 9, mas enfim, cara, o cara começou bem melhor do que eu. Colocando o corredor e quase quebrando a minha torre e tal. Vou acelerar aqui porque não tem muita necessidade de vocês ficarem enrolando demais, eu ficar enrolando demais. Podem notar aí que eu comecei com o um gol e o cara já... Me counterou pesado ali com, uma, com os bárbaros e o feitiço de gelo. E quase já, quase levou a minha torre. Eu coloquei ali o meu servo pra tentar levar a torre de bomba dele. Ele já counterou. E aí meu, meu golem foi pro, pro balalau ali e não já perdi tudo, mano. Aí o que, que eu pensei? Vou jogar na defensiva. Coloquei meu, meu coletor... De Elixir e mano, mais uma vez o cara vem com o um corredor e, e depois ele vem com um feitiço de gelo e mano, depois que ele veio, quebrou minha torre, eu pensei, mano, vou fazer um ataque ofensivo agora, aí eu coloquei meu golem lá na frente, porque eu sabia que ele ia estar tá acompanhado do mago, coloquei o meu bárbaro do outro lado, porque eu não queria perder tempo e queria levar as duas torres, coloquei minha bruxa e dei um push pesado, eu levei duas torres do cara, e velho já dei uma porrada na torre principal dele, o cara já falou assim, caralho mano esse go e funciona mesmo, com e, mano, esse deck, como ele é um deck que vai ficar caro, ele ficou caro pra você utilizar, ele acabou que ficou um deck que fica muito forte, no, muito forte, muito forte no último minuto. E, velho, funcionou bem demais, eu sabia que o cara ia vir com corredores gelo. já coloquei meus bárbaros, coloquei meus servos e garanti a vitória de virada e quase garantir 3 estrelas com o GoWiWi e mano, vamos dessa vez atacar vamos ver se a gente consegue ganhar dessa vez de um nível 10 aqui na, na arena lendária utilizando o GoWiWi, vou colocar aqui o meu coletor de encher, como quem não quer nada, esse é um deck que você tem que ter cuidado no começo do jogo e vamos ver o que a gente consegue é Um deck de barraca, meu irmão eu Nunca peguei um deck de barraca Eu não peguei deck de barraca ainda Utilizando o Goweewee, mas eu acho que eu vou Atacar aqui, o deck de barraca é um deck Que não aguenta pressão, então eu vou tentar Botar pressão no deck de barraca Pra ver se eu consigo ganhar, coloquei o meu golemzão E vamos com calma, vamos com calma Vou colocar minha valquíria ali na frente Daqui a pouco na... Vamos lá, uma valquíriazinha aqui na frente Pra ir lidando com essas tropazinhas Vou colocar também uns servos que eu não vou gastar meu mago agora e servos está indo. Vou colocar a minha bruxa, porque ela vai summonar esqueletinhos que vai atrapalhar o cara. Vou colocar meu feitiço de choque. Ih, caramba, o cara colocou o porra do cavaleiro das trevas. O meu golem já morreu. Minha, minha bruxa é a única que está viva. Com o meu golem está quase morrendo. E o cara veio com tudo para cima de mim. Eu já me ferrei. Vou colocar meu bárbaro aqui para tentar salvar e quebrar aquele príncipe, que não tem muito mais o que fazer. E ele tá com... eu vou ter que esperar aqueles bárbaros chegarem, na hora que eles chegarem perto, eu vou colocar minha valquíria que vou matar todo mundo, vai matar geral, mata geral, nossa, não matou a princesa, mano, não matou a princesa, caralho, mata a princesa, mata a princesa, boa moleque, calma, calma, calma, vamos com calma, vou colocar meus servos na tentativa de frear aquelas tropas, porque senão vai dar merda, e vamos lá, beleza, beleza, conseguimos controlar, mano, de novo vai acabar a bateria? Não, dessa vez não, tem 20%, acho que dá pra aguentar até o fim, e vou colocar a minha bruxa aqui pra ela ir lidando com essas tropas, velho, porque eu quero preparar um ataque do lado direito, onde não tem barraca, pra ver se eu consigo chegar lá, porque pelo lado esquerdo, onde tem barraca, eu não consegui. E a bruxa tá conseguindo lidar bem. A bruxa eu sabia que ela ia conseguir lidar bem. Nossa, quase perdi ele ali. Coloquei meu golem do lado direito. E agora, parceiro, você vai ter que dar seus pulos. E beleza, agora o problema é que ele vai começar a acumular tropas ali do lado esquerdo. Coloquei a minha Valkyria, vou dar um choque em geral. Show de bola, deu pra dar uma controlada. Agora ele tá começando a querer colocar barracas do lado es direito. Mas eu vou colocar a minha bruxa, porque vai ferrar aquele príncipe... E vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Que caramba, o cara tá com um deck muito, muito mesclado ali, velho. E tá difícil, vou colocar um outro golem avançado dessa vez, porque eu já tô ali na frente. Golem avançado, beleza. Consegui chegar na torre, dei umas porradas na torre. Vou colocar agora meu mago. Hum, caramba, o cara veio do lado esquerdo com o corredor. Vou ter que colocar alguma coisa pra defender. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Vai, vai, vai, vai, vai. Meu Deus, eu vou perder a torre daqui, mas eu tenho que derrubar aquela lá. Vai, vou ter que derrubar aquela. Vai, golem! Vai golem, vai golem, boa golem, boa, boa moleque, por último segundo moleque, no último segundo show, vou colocar aqui os meus bárbaros, vou colocar aqui os meus servos e beleza, calma, calma, calma, agora vamos colocar aqui o, o coletor de elixir, hum caralho, vai vai valquíria, vai valquíria, não deu tempo, não deu tempo, caramba, tá difícil, tá muito difícil. Tá difícil, galera. Tá difícil pra caralho. <risos> e vamos colocar a bruxinha. A bruxinha lida bem demais. bruxinha lida bem demais. Matar aquela maldita... Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Vou colocar aqui, beleza, show. Vou colocar aqui agora, beleza, show. Vamos, vamos, vamos. Vamos colocar um golem ofensivo. Vamos surpreender o cara. Vamos surpreender o cara. Golem ofensivo do lado esquerdo, hein? 9, 8... Ele não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. E vamos ficar no empate. Vamos ficar no empate de Goweewee. Vamos encerrar o vídeo com um empate de Goweewee que iria dar certo. O golem ia bater lá, velho. O golem iria bater lá, hein, mano? Se liga que foi emocionante. Se liga que o Goweewee funciona. E o melhor. O Goweewee não tem carta lendária. Então, pra você que quer um deck forte, que não precisa de carta lendária... Go como no Clash of Clans, quem diria que iria funcionar tão bem? E eu acho que esse vídeo merece um like com certeza, mano, porque essa estratégia aqui totalmente inusitada e tá funcionando na arena lendária. Se funciona na arena lendária contra os melhores jogadores do mundo, vai funcionar em praticamente qualquer arena. É ah, lógico que você precisa ter o golem, precisa ter todas as cartas, mas é, não tem como fazer grandes substituições aqui, a não ser ali, sei lá o choque pelas flechas, <risos> basicamente. Então é isso, espero que vocês tenham curtido. O deck go e funcionou muito bem, consegui arrancar um empate ali do deck de barracas, que por pouco nós não perdemos, mas também talvez nós poderíamos ganhar. Teríamos que ter aí mais uns 2, 3 minutos para saber quem seria o vencedor, mas espero que vocês tenham curtido. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever, caso vocês estejam me vendo pela primeira vez. Falou, um grande abraço do Gordinho, galera! E até a próxima! É!